E aí rapaziada, suave mano, aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um videozinho pro canal, Sejam seja, todos bem-vindos a mais um video aqui do meu canal mano E hoje nesse vídeo eu trago um vídeo novo de Tank pra vocês Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e me seguindo nas redes sociais, tá tudo aí na descrição E mano, quer jogar esse DD Tank que é novo, o versão 8.5? Eu não vou falar o nome do servidor porque eu não tô sendo pago, né, mano? E aí ficar divulgando o servidor, é foda, né? Aí eu já vou fazer uma divulgação aqui. Mas pra você entrar e criar sua conta aqui, o que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui no link na descrição, esperar 5 segundos do anúncio, clicar e pular anúncio e galera, essa conta aqui, simplesmente isso. Quer entrar no grupo do WhatsApp aí, que eu fiz um grupinho aí dos moleques britânicos? De detém, na descrição, beleza, meu amigo? Então entra aí e vem se divertir aqui com nós no grupinho que tá... Sensacional, beleza? Ó, esse DD Tank aqui, mano, é um novo DD Tank aí da versão 8.5. Fiquei sabendo faz dois dias. Ele abriu, acho que tem 5 dias, beleza, galera? Então, galera, aí que vocês verem, esse aqui é o top 1, né, mano? Aí pra vocês verem. Vocês veem que o DD Tank é novo mesmo, mano. Olha o top 1, como que tá? A galera aqui do meu canal que joga bem, mano, se vê esse novo DD Tank, já vai entrar e passar esse top. Eu tô ligado, tem escrito aqui, mano, que upa conta. Gente, tá ligado? Então, mano, já entra aí, ó, só entrar aí no link na descrição, tá ligado? Proceder, maroto, bruto. E, mano, vou mostrar aqui pra vocês quantos que ganha por, é, por batalha aqui, né, cupom. E, galera, você começa com, acho que é, o 2k de cupom, né, mano? Começa com 2k de cupom, já tive minha VIP, tá VIP vocês aqui, tudo mais. Aí, ó, já encontrei um cara aqui, um tal de Drave, Drave, acho que é assim, <risos> mas beleza. É, vamos ver se vai ajudar Só quero ver quantos que vai ganhar aqui Pro, pro batalha, né, mano Vai encostar no cara Não sei se o cara tá mais forte que eu Mas possivelmente tá, olha a arminha do cara E galera, vou ver se tem evento aqui também, né, mano Vamos dar uma olhada aqui e lembrando, se você quiser que eu grave um videozinho aqui, faça evolução, faça aqueles vídeos top, cara, o que, que você vai fazer? Vai deixar a meta aqui de 150 likes, meu 150 likes, beleza? Se você deixar a meta aí de 150 likes, é só divulgar com seu amigo, que isso aí vai ó, ajudar o canal ó, muito, mano, muito mesmo. Pegar aí o videozinho aqui, ó Que você tá assistindo, você tá gostando do youtuber Que você tá assistindo, vai lá e pega o videozinho dele Manda pro seu amigo, manda pro sua namorada Manda pra quem curte dele é tanque, parça garanto que vai curtir o canalzinho aqui, ó E, mano, deixa o, uh, o sininho De notificação ativado eu já ia falar sim, você ver Também que é doido, já, mano Deixa o sininho de notificação ativado pra você receber Todos os vídeos aqui, beleza galera Ó Agora 50 eu acho que acerta nele Se não conseguir acertar em mim Continha desse cara aqui, deixa eu ver como que tá Conte dele não tá tão forte assim, mano que... Ah, tá, tá assim Sinto muito, meu amigo, mas eu vou ter que mandar tatu. Não tem como eu fazer nada aqui Ó, já ativou Não ativou, mas enfim, né, galera Aqui o máximo que ele vai poder fazer é mandar dano, mano Então, manda seu dano aí ou seco Pra ele tentar fugir do buraco Aí mandar o seco mesmo, né, mano Pra depois voar única alternativa que ele vai ter, olha o cara, não foi? No seco, não sei, não é matar mesmo e no dano estava bravo, mas não foi tão bravo assim como eu pensei. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, né, galera? Ah, mano, eu não vou conseguir. Entendi o que mas enfim, né? Mas eu tentei tentar, né? O cadê de ir era só mandar estatua. Bem assim, ó, pertinho aqui da carinha dele Mas pro canto direito Daí já era, mano, mas mostrei né? Também então, não dá pra fazer nada, né? A continha é nova, né? Peguei... Tô começando a conta agora, nem sei se tem evento, nada Só preciso ver, pra ver quantos que ganhei De cuponzinho, né, parceiro? Porque eu tô precisando aí de cupom E daí, pobre é foda, né? Mas enfim Vamos ver quantos que eu ganhei aqui, só porque ter tenho gostado nele não não ganhou nada? Como que é? Como que é? Como que é? Hum. Ah, ganha 10.. Dez... ó, 10 mil cupom ou 100.000 mil? Pera, deixa eu ver aqui se tô certo. Não. De... Acho que é 10 mil mesmo, galera. 10 mil cupom Isso, 10 mil cupom Vou dar uma olhada aqui se tem evento, mano. O link do evento tá na descrição pra vocês vim jogar, cara. Tem evento aqui, galera. Esses eventos aqui, mano, bem simples, mas tá tendo, né galera? Pra vocês verem aí, ó. Tá tendo evento aqui nesse DD Tank. Ó, tá dando essa arminha aqui, Gold, por tipo, 3 dias. Ah, vamos abrir essas cartas aqui também, né, galera? Ó, já dá pra abrir tudo de uma vez. Se vocês quiserem vídeo aqui, mano, 150 likes, beleza, galera? Que eu vou pedir pra vocês: 150 likes. Eu vou querer usar essas. Essas coisinhas aqui, né, mano? Eu vou pegar as conquistas dessas cartas, né, galera? Vai ficar de boa. Muito tranquilo. Vamos ver quantas que eu vou pegar de FC as conquistas dessas cartas. Vou isso aqui. Isso aqui. Nossa, cara, que aqui é boa, hein, mano? Muito tranquilo. Aí, 6k de FC já, mano. Abrir essas honras. Vamos ver se tem pelas pra mim colocar aqui. Não tem essa daqui. Mas já deu pra ver que a gente já pegou um FCzinho melhor, né, galera. Tranquilo. É, beleza. A conta já tá assim, né, mano. Vou comprar umas coisinhas aqui pra minha conta, né, galera. Comprei tudo o que eu precisava. Agora eu vou equipar aqui. Deixar a continha um pouquinho mais forte. É o que eu acho, né? beleza. Eu não comprei um chapéu, né, mano? Mas enfim. Um, e um óculos também. Mas eu comprei depois. Aí beleza. A continha ficou um pouquinho mais bonita, assim. Ó, oh, ficou bem mais bonita, assim. Ficou bem mais estilosa. É, bem mais top Mas basicamente é esse o vídeo, né, galera Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, deixa o seu like aí Se você quer que eu traga o um videozinho aqui DD Tank, Deixa 150 likes aqui Quer jogar esse DVD Tank? Vem que tá na descrição Só esperar 5 segundos do anúncio e vim jogar, beleza? Tá tendo evento aí, aproveita, beleza, meu parceiro? Então, tamo junto, até o próximo vídeo Um abraço do seu artichame Segue nas redes sociais Tamo junto e falou